Olá pessoal? Tudo bem? É, terminei de ler o livro do Bauman A Modernidade Líquida é, Finalmente, né? depois de 7, oito dias aí né, eu li 200 páginas acho que não tá tão ruim, 200 páginas por semana na, em febres de carnaval, tá bom é, eu dormi pra caramba por causa de ondas, então o dia foi bem curto, né? Uh, vou começar a ler agora o, o livro do Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Eu, todo mundo fala tão bem desse livro, mas eu acho que esse livro deve ter um ponto de esquerda, porque todo mundo que fala bem desse livro é de esquerda, então eu já vou ler com preconceito, né? mas talvez eu me, me alegre. Uh, o final do livro do, do Bauman, ele basicamente ele, ele vai falar uma coisa que eu já tinha percebido, só que ele não vai falar especificamente a ah, quem é ocupado, né? Eu vou.. Eu vou.. Eu venho, eu venho comentando aqui com colegas da, da internet ah, que é, esses vídeos que o Estado Islâmico vem promovendo nada mais são do que propaganda de Hollywood ah, dos Estados Unidos. Né? Inventam, inventam que existe um grupo do nada Em menos de um ano Cria-se essa fantasia né? ah, Aí eu, eu poderia dizer que seria uma fantasia de direita Por que direita? Porque é exatamente o que o livro do Bauman fala A nossa sociedade Ela, ela é insegura ah, Os governantes querem que a gente se sinta inseguro né? E aí o que acontece? É, aparece uma, uma, uma profecia autocumprida. De tanto que a gente acredita que isso não existe, aí, a, é, é aí que a, a insegurança vem aparece e, e aí você começa a perceber roubos, ah, assaltos, ah, enfim, atentados, como a gente viu lá na França. Né? E o que, que acontece? A gente precisa de um bote expiatório só que o que ele fala no livro é que esse bote expiatório, a gente não pode exterminar esse bote expiatório. Porque nossa sociedade, ela precisa, ela precisa ter a imagem de que o nosso inimigo, ele, ele foi golpeado, mas não está morto. Né? A nossa, a nossa, a nossa a nosso investimento em segurança, né, é, dinheiro pesado comprando câmeras, cercas aumentando o muro, comprando silêncio privada, ele tem que ser justificado. A justificativa qual é? Olha, tem, tem um muçulmano armado que, que eu que eu estou que eu dizendo que é, que é perigoso para você. Entendeu? E você entra nessa, nessa neurose e você mesmo começa a propagar esse tipo de ideia, entende? Aí, pô... Tem várias, aí, aí, não, aí não rola, aí rola o, o, o lance da propaganda, né, que, eu, que eu também venho, venho estudando e percebendo. A, a, a propaganda, ela, ela, ela faz isso, ela procura tentar entender o público-alvo, procura entender quais são seus medos, quais são suas alegrias, e você vê o que, que os vídeos mostram, é exatamente isso, as pessoas conhecem muito bem o público que estão querendo atingir, mostram aquilo que o público é, é, deseja ver, né, e aí ele vai falar desses sacrifícios, né, aí eu não estou falando nem tanto do sacrifício desses supostos, é, dessas supostas vítimas pelo Estado Islâmico, mas o sacrifício que a nossa sociedade quer é o bombardeio em, em, é, de civis Uh, por drones é uh, um uh, bom é um bombardeio bombardei por drones em, em lugares lá na Arábia né a gente tem essa visão olha é, é engraçado que a não localidade né eu estou estudando física mas a não localidade com uma lei ela ela está presente até na nas ciências humanas né eu hoje posso operar um, um caça, um caça a distância, só pela internet, pelo wi-fi, e eu não vou ter culpa, eu não tenho nem, eu não tenho nem receio de, de atirar uma bomba nesse caça, porque eu estou aqui sentado numa boa, posso imaginar que isso é um simples videogame, e que do outro lado não vai ter crianças civis que estão morrendo, né? assim, essa, essa, essa é a grande visão, assim. A guerra também foi transformada em produto. Né? Ah, eu venho repetindo essa frase que foi da, da, do vídeo passado. Ah, eu, eu, se você quer sobreviver, eu, olha, eu não estou falando isso em um tom de triunfo. Eu não acho que viver na pós-modernidade é um triunfo. Eu só estou falando isso tudo porque... É uma questão de sobrevivência mesmo. Se você quiser sobreviver, você tem que aprender a ser consumidor e ser mercadoria, Entende? É, é essa que é a verdade. Você tem que jogar com as regras do jogo. Né? E aí é o aí, que... É, eu, eu tô... eu não sei, sabe? Eu tô me delongando demais. Mas então, galera. Tá, tá por aí. A gente, a gente tá vendo aí que a gente precisa de sacrifícios, né? É... enfim o que, que era o sacrifício antigamente né? a gente oferecia uma jovem virgem para acalmar os deuses hoje em dia o que acontece é exatamente a mesma coisa a gente, a gente mata é, pessoas inocentes para acalmar o deus no mercado o nosso deus é o mercado hoje em dia, o dinheiro né? A gente precisa acalmar ele de, de alguma forma. É, Infelizmente é assim que está rolando. E eu vejo as pessoas no, na internet, no Facebook, e assim, me dá medo, sabe? Que, é, realmente as pessoas assumiram a pós-modernidade de uma maneira é, crítica. Você vê as pessoas aceitando, induindo, induindo tudo como um consumidor.